Pessoal, eu estou jogando a continuação do Mortal Kombat 11. Para quem não assistiu, eu vou deixar o link da primeira parte aqui no card. Quem é esse cara aqui que tá sendo massacrado? Nossa. Começa assim. Você fugiu da justiça por muitos anos e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje... Você pagou a sua dívida Se me matar, Kotal Você perderá a riqueza Você me confundiu Com o Shao Kahn Eu não faço bandidagem contra os pobres Shao Kahn Permitia A palavra dele era a lei Nossa, será que ele vai matar o cara? Seu mestre está morto e também a lei dele. Nunca mais a exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Eita, o que está tá acontecendo? Ah, deve ser aquela bruxa do tempo. Aí ela. Ei? Voltou ele mesmo pelos deuses ancestrais. Alguma coisa de ruim aconteceu. Eita. Cara saiu, teve sorte com esse negócio aí. E a bruxa, quer ver? My best. Raiden? Shao Kahn? General Kotal! Kotal Kahn! Kahn? Verme patético! Quero usurpar o meu trono! Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo. Assim como sua cria infernal, Milena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Kong Lao tinha acabado de derrotar Shansung e Quan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. E diga qual eu sou jogo, Raiden! Que bruxaria e ilusão você fez! Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? É a bruxa que tem, lá que tá fazendo Maraca, coisa. Scarlet, campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram. Eu... Estou aqui, Gotham. Jedi. É a tradição entre os Ostec oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Eu sou um refugiado. Eu sou da Exoterra. Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue. Aí não tem papo, não. <risos> <risos> Nossa! Nunca conheci Kotal, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então, ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Eita. Nossa, massacre. Astec idiota. Destruindo seu futuro. Irritando Shauka. Você é que não tem futuro, Paraka. Seus Targatanios morreram. Impossível. Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Vai. vai morrer seu idiota Bedece o um fã. Aí. É a sua cara toda. da espada? Vem, não. Gente. <risos> <risos> Olha. Targatônio sujo. Vai, Targatônio. Se ele ficou bravo. Olha o cara voltando. Eita! A órfã que virou assassina. Melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Kotal, Mas eu sou a mestre. Forte. <risos> Aí, sua sua puta Toma outro na sua cara. Vai, ah, pulou. <risos> Olha Como é que eu vou te matar Dando Meu, aqui ó. Segura o meu. <risos> <risos> que grito é esse, gente? Vai pra lá. Come a sua cara, já que você gosta de sangue. Ai, que eu também, eu também tomo sangue. Vai lá. Sai daqui. Olha, me puxando com sangue, tá doida? Calma aí, sai daqui. Ah, quase tomou. Ah, pra lá. O orgulho será a sua ruína. Cotal. Que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. emboscou buscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Então segura ela aí, viu? Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado E não inimigo, Aaron é Black O futuro que se exploda Eu vivo cada um. Conhecendo o seu futuro É difícil acreditar que é tão imprudente Ai. Vai, solta Calma aí Você quer essa mão? Eu com espada Com tudo aqui Jogando ali, meu. Vai aguentar essa pra lá, ó. Oh, defendeu, tá esperto. Calma aí. Poxa, eu levei um susto com aquele bicho ali atrás. Ai. Toma meu especial, ó. Patalite na sua cara. Tá massacre. <risos> pra lá que você nem é nada jogando a bombinha vá pra lá eu vou subir que eu precisar é lutar A exoterra rejeitou suas guerras e lutas. Os impérios crescem ou morrem? Nossa. Aí você tá roubando, né? Olha, até eu vou tirar onde As Jogue ele naquele você, buraco. E não o povo da isoterra. Forte. Da minha espada na sua cara, meu poder. E? Martelada. Ah, segura aí. Vem pra cá. Vai ficar aí pra, pra ir mais sangue. Bom que eles lutam com eles mesmos, né? O pessoal tá assistindo aí da arena, né? Papo! Você não é mais Khan. Pede. Você não é mais Khan. Essa mulher é muito da hora. Essa mulher é Que dias estranhos estes que vivemos. conta Kahn, eu sou o Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso, afinal ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou o Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Ah, não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotal Khan. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus astreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Idênia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Oh, que bonitinhos. Está fugindo das perguntas, Devorá. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, Majestade. Kotal Khan confiou, <risos> e ela entregou a Kotal Khan! Como foi que eu morri ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a exoterra. Os deuses ancestrais interviram, e Raiden te matou. Então, Milena virou Khan. Depois que Ataki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Eita. Devorá está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu. Sou crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história. É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim não vai prestar isso, viu? Se aliar com essa bruxa. Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está que acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu estou no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinox se foi, você virou outra pessoa. Rais vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso. O que aconteceu com o teu eu sombrio, hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? <risos> por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não está no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele? <risos> hum. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Ai, isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Ai, como eu posso explicar? Essa manhã, a gente estava numa missão. E, e você sacrificou sua vida por ela. Da puta. Sério isso? <risos> é. E agora... agora é só não deixar ela ir embora. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, é, precisa ver isso. Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Ushi. Submundo? Achei que o fim do Templo dos Chinó queria detê-los. Deve ser anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão, ela fica debaixo da Academia. A energia de inseio do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à Gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Eita E, e vão ter que ir pra lá, as lá agora. As da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kim, é melhor se sentarem.